Entre serras, vejo o horizonte Que me leva ao longe na encosta do mar Assim eu vejo o meu destino Que desde menino vivi a sonhar Por sorte veio a natureza Com sua beleza me realizar Assim na encosta das serras Onde mora a paz e não existem guerras Encontrei um canto Pra poder morar Tenho um cavalo baio Não me atrapalho em descer o brotão. Uma mina d'água Pura e cristalina Onde me refresco Preparando o chão Meu cachorro preto Quem vigia o rancho E eu Solidão entre serras, vejo o horizonte que me leva longe na encosta do mar.